graça e paz. Este é o devocional do sexto dia da campanha. O processo de receber a bênção é tão importante quanto a bênção em si. O processo aprova ou reprova. Leia comigo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Apenas cuidado. Muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas aos seus filhos e aos seus netos. O propósito de Deus é o processo. Pode parecer estranho, mas Deus valoriza o processo. Quando você conquistar tudo que Deus tem para a sua vida, o processo acaba. Cuide para não ser reprovado no processo. O processo é a desconstrução do meu ego. É uma moldagem bem feita do Criador sobre a criatura, para tornar-nos parecidos com Jesus Cristo. Você pode não perceber e nem gostar do que é agora, mas, com certeza, no final, ficará parecido com Cristo, Nosso Senhor e Rei. Aleluias! Portanto, abra o seu coração e deixe Deus trabalhar. Neste momento, quero te convidar a orar com o Pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Deus de amor e graça. É preciso confessar que muitas vezes reclamamos e murmuramos contra o que o Senhor está fazendo em nossa vida. Não temos noção alguma e queremos palpitar na sua forma de trabalhar. Nesse dia, em especial, abre a minha mente para perceber e o meu coração para receber o teu trabalhar sobre a minha vida. Te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Mesmo eu sendo um pecador, Jesus morreu na cruz pela minha vida. O seu amor é tão intenso que o Senhor nos perdoou, independentemente da resposta que podemos dar a Ti. Hoje é tempo de louvar pela salvação, mas também porque o Senhor é o Deus grande em paciência e bondade. Continua, Senhor, a sua obra na minha vida, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir a oração devocional do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista Independente de Curitiba, Paraná. Estamos juntos, e se você desejar conversar mais sobre este assunto, escreva para o pastor Elton Melo. Fique com Deus!